E aí, gente, é porque eu tô na área, e, mano. Seguinte, cara, hoje eu estou aqui para mais um vídeo bem diferente, bem legal. Estou muito, mas muito feliz mesmo com o resultado que o canal tá dando, com os inscritos, com os likes, com os comentários. Muito obrigado mesmo, se você não é inscrito. Pelo amor de Deus, faz o um favor, senão eu vou te dar uma picaretada, rapaz. Que tu vai se arrepender de não ter se inscrito aqui neste canal. <risos> Brincadeira, mas eu agradeço muito se você se inscrever. Se você deixar um like, vai me ajudar demais. E também me segue no Instagram, JoãoBig, tá aqui embaixo. Ó. E lá eu posto várias coisas. E uma delas é as nossas viagens que a gente faz com a Arena Flex Power. Inclusive, a gente vai estar sábado, dia 7 de setembro, em Campinas. Então, se você já é de Campinas, é nós, encontra nós lá. Vai ser muito da hora. Me segue no Instagram, deixa o like, se inscreva no canal. E agora, bora pro vídeo chamado esconde esconde mano nossa é sério tá muito engraçado assiste o inteiro se você gostar tamo junto já sabe o que fazer aí né é nóis mano seguinte tô aqui com o flex power e com o Dengoso. e a gente vai fazer um vídeo muito diferente um prop hunt um esconde esconde aqui rapaz e vamos ver o que, que vai dar hello, esse negócio nessa bagaça pronto, já, já deu um pronto aí já flecão o, prop -hunt. Ó, o flex não tá no meu time mas quem tá no meu time aqui é o dengozer aí é Dengoso! Tá bem dividido. Ah. São quatro de cada lado. Exatamente, quatro de cada lado. Vamos ver quem a gente consegue fazer essa bagaça. E eu estou animado, estou empolgado. Vocês estão se começar já ajudando? Ai se meu Deus, já pode ir, Me já se pode ir. Falando, já vamos pode ir. Vamos descer. Eu sou o time que, que procura, tá? Eu sou o time que tá lascado. É o time mais difícil. Meu do Nico. Ué, não! Eu pensei que eu era uma coisa, mas eu sou outra. Não! Como assim? Eu pensei que eu era um policial. Eu não sou um policial nada. Então, o Flex Power vai te encontrar ou o lá. Mano, eu acho que eu tô bem escondido. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O oh, Dengo, nossa, dá, dá uma dica aí, amigo. Oh, dá negócio. uma dica aí, dá uma de aí. Acabei de me esconder. Eu tô muito bem escondido. É, eu tô no deserto. Eu acho que o Dengo tá melhor escondido que eu. Eu não, não. sei onde que o Dengo tá. Mas eu tô com uma leve impressão de que o Dengo está melhor escondido que eu. O Flex é um cara ligeiro, tá? Eu tô sentindo que você é morto com o Dengo. Não, eu não tá bom. Já vai começar a ver aqui, ó. O Pá. Flex é um cara doido. Olha aí, ó. Olha, Martimelo! Vocês têm alguma dica aí, mano? Calma, <risos> Flake! Deixa, Deixa o negócio pra pimentar, mano. A tem bastante é que tempo ainda. É difícil, ainda. Pô, é, muita, é muito lugar. Não é difícil nada, vai lá, mano. Só tô aqui avistando o pessoal. Porque eu não sabia que quando a gente clica em encontro, a gente para o personagem de fato. E eu tava jogando o tempo todo, a vida inteira, com o personagem em movimento. Eu achava estranho. O meu personagem ele ficava meio que se mexendo, sabe? eu pensava, não, beleza. É pra não ficar tão difícil. Mas não, tem que ligar contra e o personagem para certinho, ó. O objeto. Ai, ai, Ô, ai, meu ai. amigo. Passaram do meu ladinho agora abril, aqui. Abril. Deu aquele brilzinho na barriga. <risos> Vamos lá. Eu tô tranquilo, mano. não vi ninguém. Ninguém me viu passar perto. sem que avisar, caramba. Por enquanto, tá. Mas aí, bom que tá hoje. Hoje. Ai, Vitor. Eu tô numa região bem central. numa região bem central. De Deu a dica aí, Flex. <risos> Ô, bigodão. Saiu, bigodão. Toma essa, <risos> é, bigodão. Toma essa, seu palhaço. Fui eu, mas. Eu não acredito ué, nisso, bigodão. Já tinha passado por mim. Por isso que não, não era tu esse cara aí. Uma pergunta. Você consegue me expectar? Ô, oh, degoso, degoso do céu. Eu consigo ver o céu. Eu tô no meio do deserto Eu pensei que eu tava bem escondido, mano Mas agora vendo Dengozo. Dengoso Eu vi que eu não tava escondido porcaria nenhuma Mas eu também quis ser um cara um pouco mais arriscado eu, eu, eu queria sobreviver, obviamente Mas eu queria ter lá as pessoas Queria ver as pessoas passando perto de mim Pra dar aquele frio na barriga, mano Que Eu acho que isso é uma das coisas mais massas do próprio hunt do hum. Mas vamos lá, Dengoso, vamos lá Eu consigo ter lá o Dengoso e o flex, mano Que legal, não beleza pior, Que eu tô num lugar que era pra ser bom, mano que seria, que seria legal poder, pra esconder E como a gente nunca jogou esse mapa a gente não sabe onde que possivelmente as pessoas poderiam estar escondidas E também aonde a gente poderia se esconder com facilidade Outro Tem que começar a subir aí, ô Dingus. Tô assuviando. Se tu... O Dengoso a vencer, mano. tem certeza! Aposta as minhas fichas mano, aqui agora. Manda uma aí, velho. O Dengoso vai vencer. Mano. Dá uma dica aí, pô. Vai representar o time da galera que tava se escondendo. Porque eu fui um fiasco puro, mano. O Flakes me matou logo de cara. Um minuto, hein? Menos de um minuto. Tá bugado o Fortnite aqui. A gente não consegue ver no tempo de fato, tá ligado? Eu acho um que eu segundos. tô ouvindo o Flakes. Hello, ai, hello. Eu tô atrás. Eu <risos> não quero ninguém, mano. Ai. Que né, gelo no coração, mano 10 segundos, 9 segundos 8, 7 6 Ó, oh, Dengoso, Dengos, Dengoso! Sai correndo, Degos! Sai correndo, Dengoso! Sai correndo, Dengoso! Ó, ah, <risos> oh, a próxima partida começa em nove segundinhos. E vamos ver, mano. Dessa vez, o time dos policiais, entre aspas, não conseguiram finalizar todo mundo. negócio o tá, tá doido. doido. Só que agora, eu tirei um um o policial e vamos ver. como e o vai esconder? Eu e Dengoso somos policiais. Vou falar pra você: o que eu sou bom de esconder, que nem a gente venceu, eu sou ruim de. Não, de procurar. Mano. Nossa, eu também geralmente não me me dou muito bem procurando. Se escondendo, <risos> geralmente eu, eu, eu me dou melhor. Mas vamos ver, né, mano? Talvez hoje a sorte esteja do meu lado. Se eu descobrir aonde estar uma pessoa, eu já fico muito feliz. Cinco pessoas se escondendo. Mas é questão de se ai, ai. Mano, será que o lugar que estava tava e tá ia ser tão previsível assim? O Tunico assim? tá um lugar muito óbvio. Ô, Tonico, na moral, tá ligado? o lugar que tu tá, tá ridículo. Ó, vamos começar a spamar no é. um tiro é. aqui. Nada. Já matei oh, um, oh, tinha oh, um aqui onde mano, eu tava. Ó, o cara aqui, mano. Tinha mais de meu não, mas esse Mark Melo, ele tava no pior, lugar que eu ia fazer mentira, velho. não velho. eu venci o cara ah, do meu mano. time, porque meu Deus! Só faltou meu eu e o Tunico. Oh, só tem eu, o Tunico vivo. Tunico, só o Eu já matei um aqui, meu amigo. Eu tenho vai, um gozão, gozão me atirando no nada, velho. Vai, tem Tengosão! Eles estão rindo da nossa cara, Não vamos deixar esse barato, mano. Play, se eu te matar, eu morri tanto, mano. Não, vai matar, mano. Não existe uma possibilidade, não existe uma possibilidade. Eu, eu tô tão tranquilo com o meu esconderijo que eu posso matar. Sai, sai! Sai, mano! Ó, <risos> oh, vamos pra cima também, pessoal. O Bigodão tá olhando pra mim. O Bigodão tá olhando pra mim. Ai, meu Deus, o Bigodão tá aqui. Ai, Bigodão, sai daqui, Bigodão, sai daqui, Bigodão. <risos> tô vendo tudo. Tô, eu tô de olho em vocês. <risos> hello, hello, Bigodão, como é que vai? Brigadou. Ah, mano, a gente vai perder esse treco aqui. Falta 20 segundinhos e não vai ter como a gente ganhar, porque o Flex e o Tonico, o Flex e o meu irmão, se uniram para fazer uma safadeza com a gente, tá? Galera, fiquem atentos, fiquem atentos. 7 segundos. Calma. Calma. Ah, Eu essa maravilha. Ah! Peta, <risos> Cat, mandaram A bem, mano, mandaram bem, porque, meu Deus do céu, não tinha como mesmo. Ó, time, beleza, agora é para caprichar, pessoal. Vamos, Vamos por... se esconder bem, Flakes, Flakes. bem, porque se o Flake ganhar, mano, eu vou Flakes Flakes Flakes. ficar muito, muito bravo. Bora, bora lá, bora lá, galera. Não tem uma certa na minha cabeça, não? O pior é que nosso time é muito grande, é muito engraçado. Ai, Ai mano, vai, mano, vai, mano. Ai, eu tô com medo, mano. Eu não peguei muito bem a manha desse mapa aqui pra saber onde que são fato os melhores lugares. Tem que ter a tal da esperança. Vamos não, lá. chegando, vai chegando bonito. <risos> Olha os caras descendo. Eu acho que eu tô num lugar horrível. Agora é que eu falei pra pensar, não, eu também. Ah, se você tá num lugar horrível, a gente vai perder, mano. Que eu também tô num lugar ruim. <risos> hello, hello. Nossa, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, gelou o coração. Não, eu sei que vocês que estão assistindo aí o vídeo agora, <risos> nesse momento, mano, gelaram o coração junto comigo, mano. Meu quem Deus quer do céu. Quem quer? A gente fala <risos> lá, <risos> perto. Vai lá, plecal. E aí, mostra o seu poder? Nossa, calma lá. Ah, mostra não. Tanta. Mentira. Achou é Ai, ai, ai, ai. Mentira, mentira. Calma, calma, tô vendo. <risos> Bigodão! Meu Deus, não dá pra matar ele! Ah. Não morre, bigodão! Ah, eu Tô me encerrando, me Eles estão atrás de mim, mano! Não, não! Não, eles que não eles morrer, morrer, é. Morrer, é. Morrer. bigodão morreu! <risos> Mentira, velho! bigodão morreu! Não! Me morre, mataram, me tira, mano! Velho. bigodão morreu! Como <risos> <risos> <risos> <morreu>. assim? <risos> <risos> Continua, ah. Bigodão. Continua, Nico. Vai, é que vai Que engraçado ah. Eu não entendi. Ok. Calma. vai vir. Tô, tô calmo. Calma. Eu estou incrédulo com essa situação, mano. Ô, Bigodão, Calma, me inspecta aí, mano. <risos> Mano, eu tô rindo muito Na moral, mano, depois dessa eu tenho que deixar um like nesse vídeo Porque, meu Deus do céu, essa foi, essa foi Nossa, que situação engraçada Você tá me vendo, né, Bigodão? Olha como eu tô bem escondido Ô, oh, Tonico, Tonico, tô quase mutando o negócio do Discord Pra gente ouvir o direito Olha como os caras Ai, mexeram! Não, não Te acharam, não Mentira Acharam. Ah, negócio, tem gozo, como tem Eu, eu morri. morri Mentira Eu tô triste, tô ficando triste, é sério, eu vou chorar o que aqui, mano que irmã. que era? que que o era? Era uma moitinha atrás de uma pedra num bequinho meu Deus, tem duas pessoas se escondendam Escondendam <risos> Meu Deus do céu, falta 4 minutos e 27 segundos Quem será essas duas pessoas? Que estão se escondendo. Os caras safados, mano. Mutaram o Discord e foram pro jogo só pra escutar o um jogo melhor. Não gostei disso, aí, hein? Então, usando táticas que deveriam ser ilegais. Cabelando. que nervoso. Nosso time tem que ganhar. Pelo amor de Deus, temos que ganhar! E do bigode, não balabala, balabala. A disputa interna aqui entre nós quatro nós já vencemos, caramba. Ele pode limpar. Ah, não, a gente perdeu, verdade. A gente perdeu, porque, ó, na primeira, foi 1 um a 0 pra gente. Porque eu consegui. Aí, Sério? eles conseguiram duas vezes. Duas vezes? Como? Agora falta a última rodada.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 Mano, os cara, mano, pelo amor de Deus como? É assim que nós trabalha, meu parceiro É a dança da vitória <risos> É, eu confesso que eu não tava esperando por isso, né? Mas tudo bem, mano Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você quiser uma revanche Eu e gosto tentando dar a volta aí por cima do Flakes, né? Enfim, se você gostou de vídeos como esse Deixa o like, se inscreva no canal Valeu!